E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. mano, fazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje um vídeo de novo TD Vocês estavam vendo aí já pelo design que o TD é bem top, mano. O que acontece, galera? Esse TD aqui, mano, é da versão 5.6. Tipo assim, veio de 99 mil cupom. Acho que é um cacá de cupom, pra é ser mais exato. Aí, ó, tanto de cupom que veio. Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários. Vem esse aí de cupom, evento limitado, vem esse aqui, ó. Enquanto esse que decidi trazer um vídeo pra vocês Mas antes, eu vou pedir um favorzinho pra você que tá assistindo Quer colocar uma meta de likes aqui? Quero ver se vocês conseguem bater essa meta de likes Que são 100 likes, beleza? Se bater essa meta, eu já tô com outro Detente aqui pra trazer pra vocês Então, batendo, já trago Demorou? Então, vamos que vamos tem aqui Vou te falar, ó, já vem com essa cabeça de boi aqui, ó Daqui não moldei a é mão Também vem essa espada aqui do Fantasma de gelo daquele modelo também meu filho então o que, que eu vou começar aqui já upando minhas coisas mano já vou colocar essa espaço, é, espada de conde aqui né aqui é espada de gelo lá no nos outros servidores espada de conde tomar aquele cafezinho e yeah, é bom que bom beleza né galera deixa eu dar um pausa aqui que acontece né Essas coisas ah, acho que vou dar uma acelerada aí no vídeo eu não vou dar uma acelerada não eu vou ficar com o vídeo assim mesmo eu pedir um favor pra vocês se você tiver condição se torna um membro aí do canal porque assim vai estar ajudando o canal e ajudando mesmo mano porque te falar o canalzinho aqui tá tá na frequência boa quer continuar assim então vai depender só de você que tá assistindo meu amigo não, tô upando aqui e esse DT que eu gostei foi do design, assim, ó. Você entra e já tem um design diferente né, da versão 5.6, né? De outros servidores. Curti, mano. Se vocês apoiarem, dá muito like aqui, eu posso trazer evolução, fazer muita coisa aqui pra vocês, beleza? Porque eu, tipo assim, eu tô. Eles vão lançar uma versão 6.. acho que é 6.6, daqui um tempo, eu já trago mais um vídeo para vocês. Tá falando que o servidor atualizou. Que me surpreendeu aqui, mano. Mas, lembrando bem, galera, não usar de broca aqui não, mano. Porque não tem como você entrar no servidor. Ele bloqueia. você usar ver bloqueador de anúncio, mano. Se você usa, aqui nesse servidor, anúncio não que você usar. Porque se você usar, eu não vai conseguir entrar no servidor não. Nem criar conta. E lembrando, o link que eu deixo na descrição, vou explicar aqui. O link que eu deixo na descrição é pra você, tipo assim, esperar 5 segundos, clicar lá. Não sou robô. Assistir o anúncio, é, fechar o anúncio e pular pro DD Tank, Entendeu? Bem simples, cara. Não reclama porque o YouTube não me dá nada. É muito difícil ganhar um dia com o YouTube. Tipo assim, o DD Tank também não. Então, me dá essa força aí, beleza? a mais 12 a... O chapéu. Agora vou colocar mais 12 a roupa também, mano. Devagarzinho, assim que a gente consegue ficar forte aqui no servidor. Vamos que vamos, galera. Deixa o likezão aí pra nós, porque... É bem importante. Lembrando bem, se você gosta de meme, gosta de... Quer ver? Tá sempre quer ver curtindo umas coisas diferentes? Tem minha página no Facebook. Lá a gente tá postando sempre meme, tá? Quer ver? Dando uma inovada. Se você quiser falar comigo, tem meu Facebook na descrição, tem meu Instagram, tem tudo aí. Vou dar um pause aqui. Deixa eu dar um pausa aqui né galera então, vamos tá mais 5 aqui vai tá mais 7 já e tá tendo sorteio em live pra vocês se vocês puderem participar a partir das 7 horas Às vezes eu faço sorteio aí mas porque a galera não apoia muitas lives aí eu não faço muito assim não Beleza Vamos o aqui Já vou conseguir colocar mais doce Tudo for mais 12 vai ser bom demais, meu filho. Que modelo. mais 12 Vou colocar esse colar por um dia aqui pra ver como cá com o ficar Nós também vem aqui de escudo do Capitão América Já pegou Seis mil de FC não, 68 mil Olha <risos> é como se coloca a já Deixa eu dar essa sorte Deixa eu dar essa sorte assim em primeira não mais gasta depois vai ver como que recupera mais fechou coloca mais 12 essa arma aqui Vou tentar né vamos ver se consigo eu não sei quantos que é, desculpa cupom batalha, quantos que eles dão, mas espero que seja muito, né mano, porque toda vez que você traz um DDT novo aqui, o DDT sempre tem muito cupom. Foi mal, eu fico calado assim, porque, tipo assim, como que eu posso dizer? Não tem o que falar, né, galera? Tá só upando aqui pra mais 12 armas. Daí, mas se você tá assistindo até o final aqui, mano, peço pra você deixar o like de vocês aí. Que é muito importante pra poder divulgar esses vídeos para próxima. Próximas pessoas, né? <risos> Beleza. Acho que o bem tá tudo bagunçado. Eu acho que nem mais 12 vai dar pra colocar. Eita! Super pedra é caro, mano. 30 cubos cada pedra, tu é doido. meu mais voz ainda? É, tá doido. 3 dias. Que um dia. Aí, é, já pega mais atributo. É. Por enquanto tá de boa. Faltou um corte. Ah, pra vocês verem o design. Isso aqui é que me surpreendeu. Ó. Eu acho que o design é diferentão. Top. Vamos aqui no salão da arena Tem ninguém jogando, eu acho Vem aqui na descrição, se você quiser vir jogar É porque no horário que eu estou gravando, não é muita gente, não é? É de madrugada, né mano? Aí não vai ter gente, não É de boa Vou abrir essa VIP aqui não pausa até encontrar alguém É doido galera Nesse horário acho que eu vou encontrar ninguém para tirar PVP Tá difícil Mas enfim, acho que vocês tenham Acho que vocês gostou do vídeo Porque tipo assim, ele tem que é novo Também tem um design diferente Só falta ter pré, mas de madrugada eu entendo Não vai ter ninguém não Mas tudo bem, gravo mais de madrugada eu Espero que vocês tenham gostado, se você curtiu Deixa o like de vocês, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação não se esquece de virar membro, mano. Que é muito importante para poder ajudar o canal aqui a desenvolver quer ver? tipo assim, um formato diferente, com qualidade. Entendeu? Então, até o próximo vídeo. Um abraço do Sr. Tietê Se inscreve se for novo. E é nóis! Curte a página do Facebook.